Os pontos desse trabalho são feitos a partir de múltiplos de cinco. Então, na minha amostrinha eu irei trabalhar 20 correntinhas para poder explicar como deve ser feito. Então, vamos começar aqui com o um nozinho inicial. E vou fazer aqui 20 correntinhas. Terminado de trabalhar as correntinhas, você irá acrescentar mais uma. Nesse ponto, a gente precisa do múltiplo de cinco mais um. Então, eu trabalho mais um ponto, mais uma correntinha. Eu tenho 21 aqui para minha amostrinha. Em seguida, eu trabalho mais duas, que serão a base para a altura do primeiro ponto alto da carreira. Fiz mais duas correntinhas, vou laçar a agulha, voltar no terceiro a partir da agulha aqui, e vou fazer o primeiro ponto alto. As correntinhas são apenas a base para o ponto. Feito aqui o primeiro ponto alto, Eu vou trabalhar os pontos altos até o final. Terminado de trabalhar toda a carreira com pontos altos, nós vamos subir três correntinhas. Virar o trabalho. E aqui no mesmo ponto, no último da carreira anterior, vamos colocar mais dois pontos altos. Desta forma. Agora, o próximo, vamos laçar a linha para fazer o ponto alto. Vamos pular quatro da carreira anterior. E no quinto, vamos colocar cinco pontos altos. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Terceiro ponto alto. Quarto ponto alto. E quinto ponto alto. Vai ficar desta forma. O próximo, vamos repetir o que fizemos aqui. Salta quatro e faz cinco pontos altos no quinto ponto. Novamente, salto quatro e faço cinco pontos altos. Chegando no final da carreira... Podemos notar aqui que vai formar esses lequezinhos. E nos, nas extremidades do trabalho, em vez de fazer o leque completo, vamos fazer até a metade. Fazendo três pontos altos no lugar de cinco. Então, cheguei aqui no na outra extremidade, vou soltar quatro. E no quinto ponto, vamos colocar três pontos altos. O trabalho ficará desta forma, formando esses lequezinhos com cinco pontos altos. E nas extremidades, meio leque com três pontos altos. Na próxima carreira, vamos subir duas correntinhas. Virar o trabalho, no mesmo ponto, faça um ponto alto. As duas correntinhas foram apenas a base para o ponto, sendo este o primeiro ponto alto desta carreira. E trabalho toda essa carreira com pontos altos. Após trabalhar uma carreira de apenas pontos altos, vamos repetir a carreira dos leques. Então, subimos três pontos altos. Na carreira de leque, as correntes iniciais irão contar como pontos. Nas de pontos altos... As correntinhas iniciais são apenas a base para o ponto alto. Então, faço as três correntinhas, viro o trabalho, no mesmo lugar faço mais dois pontos altos. Salto quatro e no quinto faço cinco pontos altos. Chegando na extremidade do trabalho, fazemos meio leque. Então, falta quatro, no quinto ponto, faço três pontos altos. Desta forma. A próxima carreira, novamente, será uma carreira de apenas pontos altos, e vamos repetindo dessa forma. Uma carreira de ponto alto, uma carreira de leque ponto alto leque, ponto alto leque e assim por diante então é isso espero que vocês tenham gostado deste tutorial se você gostou clique no gostei embaixo desse vídeo para ajudar o canal e se inscreva para mais vídeos